se quer que lhe diga, já quase não me recordo <risos> Acho que há pensar, 90... Sim, anos 90... Sobretudo, acho que comecei a usar mais a internet no início, mais virado para a utilização do e-mail, não é? Até porque na altura havia muito poucos conteúdos. Depois, mais para uma lógica de procura de documentação e elementos, não sou um utilizador intensivo de internet em termos de vídeo, por exemplo.